Olá, nós vamos iniciar hoje a quarta edição dos seminários da Academia Brasileira de Ciências, o tema é pandemia e desinformação. É um tema caro para a Academia Brasileira de Ciências, pois tem a ver com a disseminação de ideias corretas sobre o combate ao coronavírus. Então, nossos três palestrantes são o Virgílio Almeida, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é professor aposentado da UFMG e é também professor associado ao Beckman Klein Center da Universidade de Harvard, um especialista em ciências de computação. O Eduardo Rios Neto é membro titular da Academia Brasileira de Ciências também, é um demógrafo, é, no momento é, diretor científico do IBGE e vai também abordar essa questão, é diretor de pesquisas do IBGE. O Bernardo Esteves, jornalista, tem ah, trabalhado eh, na revista Piauí, e vem fazendo também podcasts, a Terra Redonda e o Fórum de Teresina, ah, que são ah, também ambos da revista Piauí, e vai dar a contribuição, então, de um jornalista competente, experiente, para esse tema que é muito presente atualmente, especialmente nessa epidemia terrível que nós estamos enfrentando. O jornalismo tem um papel muito grande nas notícias falsas, não que na, na, na divulgação, mas há, esses mecanismos de disseminação das notícias falsas às vezes começam com uma notícia pequena e ela é amplificada. Pelos, pelas redes, pelos, pelos robôs. Né? Então, se, se, se a gente vê cada vez mais um jornalismo investigativo, um jornalismo que mostra a, o que está acontecendo, que dê valor à notícia baseada em evidências, baseada no conhecimento, isso ajuda a gerar quase que uma contra, é, uma, um, um movimento contrário a essas notícias falsas. Porque, é, de novo, a disseminação, faz uso de todas essas fontes, mídias, jornais, televisão e os algoritmos. tá? É, eu gosto de, de tenho gostado de usar uma fórmula que eu acho feliz, que foi cunhada pela Tatiana Roque, matemática da UFRJ. Né? Ela diz que é, a, a crise que a gente está vivendo é uma crise de autoridade, que a gente vê, é, é dos, dos, dos cientistas, mas é também dos jornalistas, é dos especialistas em geral, dos professores, é isso que ela... É, que ela chama de enfim, a crise de autoridade dos profissionais da verdade. O que me atrai na, na, na fórmula que a Tatiana Roque propôs é justamente que ela, ela captura, numa, numa fórmula é, relativamente simples, essa, essa autoridade que se cria, que é meio quase que uma procuração que a sociedade costuma dar a determinadas categorias, para é, é, uma procuração que. que exime de provas, vamos dizer assim, porque, enfim, a pessoa usa um determinado método, usa de investigação, né? Pensando aqui nos no cientistas por um lado, mas a investigação jornalística por outro também, o contrato social do que, que costumava haver entre os jornalistas e, e o público era que, enfim, ok, eu te confio essa essa tarefa e, e aí, claro, a gente tem veículos de orientação muito diferente. É, é, se valendo um pouco desse, desse, desse contrato social para, enfim, atuar numa área meio cinzenta. O Brasil tem essa tradição de coleta de registros dos insajustes que vai, né, só para citar a nossa receita, que a, a declaração de imposto de renda foi uma das maiores inovações do mundo, o Virgínio tá está aí para falar, em termos de cobertura e, e, e de dinamismo. Mas, é, é, e, e a partir da Constituição, é, mesmo antes, né, no caso do sigilo estatístico sempre existiu, eu não sou jurista, não quero entrar, você tem dois grandes sigilos no Brasil, o sigilo estatístico e o sigilo fiscal. Inclusive, a integração das bases de dados decorre de qual sigilo se sobrepõe ao outro. Na época da criação da Via Expressa Transoeste, os celulares foram usados para mostrar o padrão de deslocamento dos moradores e como ele era afetado por essa por essa via expressa. Em São Paulo também está sendo usado para mostrar a movimentação dos dos habitantes nessa durante essa pandemia. Então isso tinha sido proposto. Atualmente está suspenso. E eu acho que é a dúvida das pessoas em relação à questão da, da, da privacidade versus uh, informação né, sobre essa movimentação. É, é, o que a gente precisa, nós estamos numa pandemia e não queremos ser acusados é, é, de deixar a sociedade às escuras no que tange as informações. Agora, é, é, tal qual a gente entrega a declaração de imposto de renda e não questiona o sigilo fiscal. Ainda bem, quer dizer, são pressupostos constitucionais. Eu interpreto o sigilo estatístico da mesma natureza. E isso é assim no mundo inteiro. Mas eu acho que agora, nós, nos tempos modernos, nós estamos substituindo talvez a figura do cientista ligado ao poder, né, é poderoso ligado ao poder, às vezes até por um medicamento que, por razões que eu não entendo muito bem, né? começa a ser receitado pelas autoridades de países. Né? sem comprovação científica, que há uma pressão muito grande de autoridades políticas no sentido de acabar com o isolamento social, contrariamente a manifestações científicas em relação a isso. Aliás, é a própria ciência quem está mostrando agora em vários países os passos a serem seguidos para encerrar com o isolamento social. Então, essa questão da relação entre a ciência e o poder é uma questão importante, realmente, né tem a ver com fake news, mas nesse sentido né? de ideias erradas serem promovidas pelo poder, né? pela força, pelo poder, pela conexão da ciência com autoridade e, por, e por, por, para, para, pelo desprezo em relação ao esforço coletivo de cientistas, que, que de fato, os cientistas não, não, eles não têm a verdade, eles buscam a verdade, e a cada momento essa verdade se transforma mas é um método científico e é aplicado e eu acho que é isso que está sendo transmitido à população cada vez mais a gente está atravessando esse momento histórico e a minha alguns elementos que a gente percebe no debate público me fazem crer que a gente pode estar vivendo ao longo dessa pandemia um possível ponto de inflexão nessa crise de autoridade na medida em que setores da população que antes estavam alinhados com a desinformação que vem sendo espalhada por governantes de, de muitas esferas, e, e nesse momento em que a gente precisa de informação de qualidade, a gente precisa de confiança nas ah, ah, nas autoridades, a gente vê eh, uma, uma, uma retomada aparente de confiança, tanto na ciência que está trazendo essas informações, quanto na imprensa que está ajudando a espalhá-las. Uma das interpretações é, é interessante de análise é que